Fala galera, estou aqui para mais um vídeo, um vídeozão rápido é, eu vou criar um pendrive voltável do Windows, certo? No meu caso aqui é o Windows 10, 32 e 64 bits Eu já tenho uma ISO é, no meu computador, certo? Eu vou utilizar um pendrive de, de 15GB, né? e nesse vídeo eu não vou explicar como é que faz o download do da ISO, certo? Tem o um site da Microsoft, você consegue baixar ele tranquilamente, certo? O programa que a gente vai utilizar é o USB Universal USB Installer, certo? Vai estar tá aqui o link disponível, clicando né? lá no link do pendrivelinux.com, e vai ter o link aqui embaixo, ó, certo? TB tem o, o link do Ayumi Certo? E no caso aqui é um, um, um programa que dá para criar várias distribuição no mesmo pendrive vários né? sistemas é no mesmo pendrive no caso aqui não vou, não vou utilizar, vou utilizar o US, universal USB installer certo? Eu já baixei aqui o programa vai estar tá aqui na parte download certo? e esse que vai ser o pendrive que eu vou utilizar está formatado, tem nada no arquivo se tiver você vai ter que formatar, apagar você vai perder mesmo que se tenha, tenha algum arquivo dentro vai ter que apagar e, e poder fazer a instalação certo? eu vou aqui em downloads, vou executar o programa que eu baixei né? que é o universal USB Installer eu executo ele, sim eu aceito os termos aqui eu já escolho onde ou qual distribuição eu quero usar distribuição ou sistema profissional no meu caso aqui eu vou estar, usar, utilizar o Windows 10 Windows 10 Installer é, aqui eu busco é, a ISO programa a minha ISO está aqui num disco, no outro disco no outro, no outro HD e aqui arquivos sistema operacional e los 10 certo? vou escolher a, a pendrive drive né, no caso aqui é o E USB que é esse aqui é, não vou escolher nenhuma opção já está formatado vou criar um pendrive é, é, deixa eu ver aqui ele vai criar um ele vai criar um sistema mrb é criar se tiver algum arquivo aqui vai ser apagado certo só clique em sim é, algumas vezes o antivírus aqui ele, ele identifica esse, esse procedimento aqui como um, um vírus mas geralmente eu desabilito o antivírus deixa eu ver ativar por uma hora Sim. vou deixar executando aí, enquanto termina eu vou dar uma pausa é quase acabando já vou... guarda pronto é só clicar em close Pend o pendrive o já está feito Vamos ver. Pronto, tá aqui o arquivo, eu vou tirar agora o pendrive, para desconectar, e conectar novamente. Pronto, criou o pendrive bootável. Aqui, certo? Com isso você vai fazer a instalação do Windows 10 na sua máquina. Beleza? Vou estar até a próxima. Até mais.